A aula que eu vou ensinar hoje é uma aula para trabalhar não só o abdômen, ombros, também vai pegar um pouquinho de peitoral, coxas, posterior de coxas e também suas pernas, que é a prancha abdominal utilizando o antebraço. Vamos fazer da seguinte forma: você primeiro tem que ter um tatame ou uma toalha bem felpuda, um colchonete, para que você possa colocar o seu antebraço em contato com o solo sem se machucar. Procure colocar o seu antebraço todo em contato com o solo e de forma que o seu cotovelo faça um ângulo de 90 graus com o seu ombro. Então você não fica nem com o ombro muito à frente e muito menos o ombro atrás, não! Esse exercício você precisa ficar na linha do ombro. Vai ficar nessa posição que eu estou aqui e depois você vai esticar suas pernas, esticou e fica parado o máximo de tempo que você conseguir. O máximo de tempo, bem esticadinho. Observe que eu não deixo o meu tronco cair, muito menos eu elevo. Aqui não é esse o objetivo. O objetivo é você manter na posição de prancha e ficar nessa posição o máximo de tempo que você conseguir. Esse exercício ele vai te trazer vários benefícios, entre eles o fortalecimento do core, que é o fortalecimento de toda essa região aqui, abdominal, também da parte posterior, que seria lombar para vertebral, e a lateral também, onde pega a linha da sua cintura, seus flancos. Então, é um exercício praticamente que completo. Eu gosto muito de praticar esse exercício. Então, eu demonstrei a maneira correta de se fazer, o que você não pode fazer. Agora que você entendeu como vai fazer, você deve estar se perguntando, mas professor, qual o tempo ideal para fazer esse exercício? Não existe um tempo ideal. Quem determina o tempo ideal é o teu próprio organismo. Basta você ficar nessa posição, algumas pessoas vão conseguir ficar 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2. Depende da intensidade. A aptidão física de cada um, tempo de treinamento. Então, você não se preocupa com o tempo que você vai ficar. Se preocupe em fazer o exercício da melhor maneira possível. Mais uma dica como essa vale ouro, vale um like e vale você também colocar lá embaixo, para mim, nos comentários. Qual a sua cidade? Não esquece, não. Me manda aí que eu vou fazer, assim, de tudo para responder e é muito importante eu conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Se tiver dúvida, manda também lá nos comentários. Até nosso próximo encontro.